Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, idealizador e criador do método Musculação sem Complicação. Antes de iniciar qualquer rotina de treinamento, tem a liberação do seu médico e a orientação de um profissional em educação física. O exercício de hoje é para as pessoas que têm me pedido por e-mail ou lá no meu Facebook, onde tem a descrição aqui do grupo no Facebook. Espero que você goste. Sempre tem novidades lá. E o que que acontece? As pessoas me perguntam, Emílio, tem a possibilidade de se fazer outros tipos de abdominal sem ser aqueles tradicionais do chão? Sim, temos. Queria demonstrar um exercício que não só trabalha o abdominal, mas como trabalha a região do glúteo e das pernas ao mesmo tempo. Você também vai trabalhar um pouquinho de deltóide anterior devido ao movimento e ao posicionamento dos seus braços. Vamos lá? Falando é, é muita coisa Então irei fazer o passo a passo Como vocês me pedem Primeira coisa Irei ficar enviesado Para ficar mais fácil a visualização de vocês, é claro Posicionei os pés paralelos à largura do meu quadril Faço um movimento Como se eu fosse dar uma passada Uma passada Semi-flexiono a, O meu joelho do lado esquerdo, então aqui ó, estendido, semiflexionado, flexionado, não, eu quero semiflexionado, semiflexionei o joelho, a perna de trás, a perna direita está estendida com o calcanhar no chão, o calcanhar não está assim, ele está em contato com o solo. e faço um movimento com meus braços, onde eu vou flexionar a linha do meu cotovelo, e vou fazer esse movimento, como se fosse um corredor, só que, ao invés de eu fazer em deslocamento, estarei aqui parado, fazendo o seguinte movimento. Elevo a perna que está em apoio atrás, acima e à frente, fazendo a flexão do meu joelho e trago atrás. Flexão do joelho à frente atrás. O movimento ó, é rítmico. O movimento é cadenciado. Vamos lá. Porque quando eu faço esse movimento, eu trabalho a parte inferior do meu abdômen. Trabalho também alongando os músculos do meu glúteo. Quando eu faço esse movimento com o quadril, que eu flexiono a minha perna, as minhas costas, eu automaticamente estou fazendo um alongamento do quadril, da região do, dos glúteos. Na região aqui do quadril tem os glúteos, onde eu estou fazendo alongamento com a perna, flexionado, flexionando e mantendo alguns segundos assim eu trabalho uma pequena fração de segundo a isometria das minhas coxas mas vamos deixar essa parte técnica porque aqui é sem complicação né? musculação sem complicação então eu vou passar o passo a passo vamos lá comigo? só 10 repetições para você pegar a mecânica e fazer devagar e depois mais duas séries um pouquinho mais rápido para o vídeo também não ficar tão cansativo vamos lá? Posicionou, subiu comigo. Devagar, swingou, desceu. Dois, três, devagar, devagar. Quatro, manter o equilíbrio. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mudou o lado, virei. Já caio na posição contrário. Sem flexionei agora a perna direita, a perna esquerda. Contato com o solo e faço o mesmo movimento. Subir. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Virei. Vamos embora direto? Então, vem cá. 1, 2, 3, 4, 5. Aumentar, hein? 6, 7, 8, 9, 10. Virou. Desce para o outro lado. Vou começar devagar e depois nós iremos aumentar. Vou aumentando. 1, 2, 3. Quando chegar no 5. 4. Prepara! Vem comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Parei. Para o outro lado. Vamos fazer a última. Você já deve estar sentindo a região dos músculos adutor da sua coxa, essa parte interna da sua coxa, pegando também a região da sua virilha, começando a dar aquela, aquela fatigada normal sem problema nenhum. Vamos lá? Posicionei. Agora vamos direto nos dez, rapidinho. Posicionou para fazer a contagem. 3, 2, 1, prepara, vem comigo. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mudou, parou, prepara. 3, 2, 1, foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Finalizamos a nossa rotina de treinamento para a parte inferior Fazendo um trabalho até mesmo utilizado no atletismo Depois eu vou mostrar esse mesmo trabalho em deslocamento Que é quando você faz esse movimento Automaticamente você vai estar trabalhando não só as musculaturas Como das pernas, das coxas, quadril, abdominal respiratório, que é a região que mais nós temos que dar ênfase, que é a região, ou melhor, é o cardio, o coração, então isso aí você tem que fazer uns trabalhos aeróbicos para que você consiga fazer todos esses exercícios sem forçar o nosso tão sofrido coração. Eu sou o professor Emílio Júnior, muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final, Compartilhem em suas redes sociais, pois assim você ajuda o canal a ser mais facilmente encontrado nos buscadores da internet. E até o próximo treino!